pessoal, tudo bem? Rafael Foreste aqui da Brasil Pisces. Hoje a gente está aqui em Campo, Capão Bonito, tá? A gente está vindo aqui para fazer uma reforma de piscicultura. Para quem segue aí o nosso canal, a gente tem bastante reformas de piscicultura, bastante reformas de criações é, no nosso canal. Então hoje eu sempre vou falar para vou falar o pessoal, né? É, Tomem cuidado, tá gente? Hoje a gente vai falar sobre lotações, né? tome cuidado com as lotações e com as empresas que vocês trabalham porque o que acontece, a gente vê muita promessa, a gente vê... eu, falo, eu chamo de, de golpe da betina, né? a gente fala aqui, golpe do bilhete premiado também assim, sempre que vocês estiverem trabalhando com empresas tome cuidado com as lotações que essas empresas é, prometem para você quando é muito maravilhoso, eu sempre falo para vocês desconfiarem por quê? para não acontecer isso aqui, esse cliente ele comprou é, 18 tanques, né? Na verdade, 21 tanques com, com os outros três que ele tem não estão montados, né? E agora a gente vai ter que reformar tudo. A única coisa que a gente vai aproveitar é uma parte do encanamento. Resto bombas de água, compressores radiais, é, é, difusores. A gente não vai aproveitar nada praticamente, certo? Então só vai aproveitar os tanques, basicamente isso. Então assim, lotação para piscicultura. Como que funciona? Basicamente tanques escavados de meio a um quilo, para os sistema de tanques escavados sem oxigenação e baixa renovação de água, tá? É, tanques escavados com oxigenação, eu já tive clientes que chegaram aí de um quilo até cinco quilos e com muita troca de água, chegando até 15 quilos, mas é extremamente raro, certo? E nos tanques elevados, dependendo do seu sistema, para a criação de peixes, de 30 a 50 quilos por metro cúbico, tá bom? É... Ah, Rafael, eu vi na internet o pessoal prometendo 200 quilos por metro cúbico. Eu já vi clientes falando para a nossa empresa que viram é, empresas prometendo para eles 350 quilos por metro cúbico. Eu falo, gente, vocês precisam ter um pouquinho de noção das coisas. Por exemplo, 350 quilos é um bezerro, né? o peso de um bezerro. Se você pega uma caixa d'água de mil litros e mói esse bezerro e põe ele lá dentro, não cabe, gente. Fisicamente é impossível. A mesma coisa tem empresa aí prometendo 1.600 camarões por metro quadrado. Não, por metro cúbico, perdão. Impossível, gente. É impossível 1.600 camarões gordos por metro cúbico. Impossível. Imagina um metro um metro cúbico. Para quem não sabe, é um por um é um por um por um, certo? Metro cúbico. Se o seu tanque tem 1.20, então você vai trabalhar 1.600 vezes 1,2, que é 20% a mais, porque é metro cubado que a gente está falando. Então seriam quase 2 mil camarões por metro quadrado. Isso é fisicamente impossível, porque o camarão quando ele está gordo ele não nada praticamente. Então o que, que acontece gente, o camarão é... é fisicamente impossível, por quê? Porque o camarão ele não nada, tá? ele só aquaplana né? que a gente fala, ele faz pequenos nados e volta para o chão. Então se vocês imaginarem que o camarão tem quase o tamanho de uma caneta, certo? Um camarão gordo aí de 12, 16 gramas tem quase o tamanho de uma caneta tenta colocar 1.600 canetas em um metro quadrado, é impossível, é isso que vocês têm que ter uma noção. Para quê? Para vocês preservarem o seu dinheiro, para vocês não caírem em golpes e trabalharem com empresas sérias, certo? Porque como esse nosso cliente, ele está com dois anos essa estrutura parada, então antes dele procurar Brasil Pieces, né? ele foi visitar projetos nossos, ele foi fazer o nosso curso... Ele só vai investir com a gente agora porque ele já está dois anos namorando a nossa empresa que está dois anos aqui a estrutura parada, esse investimento aqui parado. Então, não seja mais um, tá? Trabalhe com quem empresa sérias, trabalhe dentro da realidade e o principal de tudo, milagres não existem. Se fosse milagroso, eu não estaria vendendo equipamento, vendendo sistema, certo? Eu estaria criando camarão. O pessoal que está aí lavando dinheiro, não estaria lavando dinheiro, estaria fazendo camarão milagre não existe, não existe dinheiro fácil, não existe criar peixe e camarão sem trabalhar, não existe você tocar sua produção sem estar presente, não existe você morar em São Paulo e deixar sua produção na mão de um caseiro e deixar tocar, não existe, tá gente? Cuide do seu camarão, cuide do seu dinheiro e trabalhe com empresas sérias, tá bom? Essa é a dica de hoje, eu sou o Rafael Forest e eu vou gravar um vídeo depois da reforma, aqui provavelmente vai demorar uns 3, 4 meses, eu vou lançar o vídeo de novo, com essa estrutura reformada, e se você tá vendo a estrutura aqui e sabe que empresa que é essa, a gente já reformou mais de 5 pisciculturas dessa, dessa, dessa consultora, liga pra gente, a gente tá aqui pra te ajudar, é, trabalhe com, com quem realmente entende, a gente te leva em clientes que a gente fez a reforma, tá bom? Valeu gente, sou o Rafael Forest, liga pra gente, os nossos contatos estão aqui embaixo, e na descrição, valeu, até mais, tchau tchau!